Episódio 7. O Fim do Clã GH. Todo esse tempo os hackers continuaram a estragar a diversão dos jogadores leais. Muitos hackers vinham de grupos organizados e um deles era o clã GH. Se você ainda não conhece o clã GH, saiba que ele era composto por três líderes. Líder principal Riden GH, Zero GH e Raka GH. Esses líderes tinham total dedicação em trapacear no jogo Bomber Finds. Um dia, Riden pediu para recrutar novos hackers, pois ele queria melhorar ainda mais e tornar o clã ainda mais poderoso. Hakai e 0GH ficaram responsáveis pelo recrutamento. Hakai, por ser brasileiro, cuidou de recrutar as pessoas na América do Sul e 0GH recrutava jogadores na América do Norte. Vários foram recrutados, mas apenas um chamou atenção. Ele era um jogador desconhecido e mostrava realmente saber hackear. O jogador desconhecido por ser brasileiro não tinha como se comunicar constantemente com o clã, pois no clã 97% falava apenas o espanhol. Hakai por ser o líder representante brasileiro do clã GH o ajudou. E acredite, eles se tornaram amigos. Develope, como ele gostava de ser chamado, logo foi promovido no clã GH. Um dia Riden vendeu todos os projetos do Hakai. Hakai não sabia o que fazer. Junto a developer decidiram fazer um Bomber Friends completamente novo para ajudar aos jogadores que não podia comprar os pacotes do jogo oficial. Eles chamavam de Bomber Neo. Mas o maior desafio era saber que Riden poderia estragar a diversão lá também. Por isso, developer decidiu fazer algo. A intenção era poder sacar a bomba de gelo, pois ela tinha a capacidade de explodir jogadores com imortalidade. Develop fez uma armadilha para deter Riden. Hakai não aprovou a ideia de atacar Riden, mas Develop fez um suposto hacker novo, e enviou para Riden fazer um teste. Só que Riden não imaginava que havia um vírus no APK com a capacidade de deletar tudo que estava no computador dele. Riden perdeu todos os arquivos hacker projetos. Hakai e Develop saíram do clã. Como Riden não tinha mais os projetos e poderes, o Bomber Friends estava salvo por um momento. E assim o clã GH acabou. Continua. O ultimato de Percani. O banimento geral.